O Bradesco é uma empresa mais de 75 anos né, no, no mercado. O Next é o banco digital do Bradesco. Quando nós desenhamos o Next, o Next ele é um pouco diferente do usual. Tudo, tudo que vai para o Next é idealizado e pensado a, a construir através de uma jornada. Uma coisa importante que levou a gente a, a fazer a construção do Next baseada em jornada foi que assim, a pessoa, por exemplo, ela não acorda de manhã com, a, com o desejo de tomar um crédito mas ela acorda com o desejo de fazer uma viagem, ela acorda com o desejo de adquirir algo. Nós queremos que o Next seja um portal para ajudar ele dentro dessas jornadas de é, conseguir um sonho. O Next, desde que ele conversa com a parte de inteligência artificial, com o Watson, como que ele conversa em outros contatos, ficam tudo dentro de uma timeline, onde eu consigo a qualquer momento consultar. Então isso ajuda muito, porque eu tenho o um histórico total do cliente. Né? Então, por isso que nós escolhemos a Gênesis, a Gênesis foi o que melhor apresentou a, a, a solução, então nós entendemos que a solução Gênesis casou perfeitamente com o Next, e também devido à facilidade de nós é, colocarmos novos meios de contato com o cliente. Então hoje cobre a parte do Watson, né, inteligência artificial, que faz o primeiro atendimento. Inclusive, hoje, a parte de inteligência artificial no Next corresponde a 85% do volume que nós atendemos. A Gênesis possibilitou a gente ter um ganho extremamente elevado de produtividade, ganho de tempo de atendimento. Falando do público Next, Depende para ele falar com uma pessoa ou falar com uma máquina, né? O, o que o cliente quer é ter a, a solicitação dele atendida naquele momento. Então, se a máquina atender ele perfeitamente, para esse público tranquilo. Inclusive, ele prefere até se autosservir. O Watson fala a linguagem do público next. Se vocês fizerem um teste, abrir a conta, acessar tanto pelo WhatsApp como pela. Pelo próprio chat, onde o Watson está presente, você vai perceber que é uma linguagem, já é uma linguagem humanizada e é uma linguagem descolada, já é, é, um, é um diferencial que nós temos. E, inclusive, a gente entende que, com a evolução do Watson para a parte transacional, a gente pode evoluir esse, esse número de retenção que hoje tem de 85% para um patamar mais elevado. O, o Next ele nasceu com a necessidade de ter uma plataforma omni porque hoje o, o Milênio, que é o cliente do Next, ele se comunica da forma que ele quiser, o horário que ele quer. Então, uma vez que ele está com o smartphone na mão, o Next possibilita que ele possa fazer uma chamada telefônica, que ele mande um e-mail ou que ele acesse o chat, e agora também o WhatsApp. Então, no Next, nós temos a premissa de que o cliente escolhe como ele quer falar como ele quer falar com a gente. Nós percebemos que o cliente ele fica extremamente satisfeito.